Nossa, eu tô tomando banho sozinho lá no banheiro das meninas. Né? Não tinha ninguém. Nossa, banho gostoso, quentinho. A eu, eu entrei lá na praça, pelo amor de pior, tá mó esquisito mesmo, ó. O final de semana, a esse, gente, a gente gastou dinheiro, à toa. E não foi legal. Meu nome social é Suzy, eu sou de Fortaleza, Ceará, eu moro em Campinas, no interior de São Paulo. Eu estou aqui há alguns, algum tempo e eu tenho 25 anos. Eu, eu queria fazer faculdade de engenharia cosmética. Acho muito interessante. É um mundo muito fantástico. Pra mim. É minha Disney. E eu vou correr atrás, eu vou conseguir. Eu tenho muita fé, eu tenho força. Na verdade, eu vou estar no, no site só da ONG deles. É assim. Mas qualquer evento que eles forem fazer, ah, falando a respeito, tipo, né, uhum. dessa situação, aí eles vão mostrar as fotos, os vídeos. É legal. Eu gostei, achei interessante. Uhum. Vai deixar eu fumar? Agora eu me desanimei. Viu, só não vou te dar porque eu comprei uns um cigarros solto ali. Bom, agora eu estou aqui na fila do Centro de Acolhida, Dom Orione. O café é pão com picles, às vezes eles têm a, acompanham a fruta. né? Aí tem três opções de é, chá, leite com, com tod, nescau e o café. Aí se passa a filinha, pega o copinho, aí tem as pessoas servindo. Nossa, é ótimo. Às vezes é danone, iogurtes. Eu volto na fila de novo que eu adoro iogurte. E o pessoal que vem aqui é bacana, senhor? Aonde? Aqui. A maioria, sim. São, são amigáveis, né? Outros são mal, mal encarados. É tipo. Acorda com o pé de esquerdo todo dia. Anda com o pé esquerdo pulando. Tudo, entendeu? São pessoas que é, são não. É muito difícil você encontrar um sorriso. Mas tem pessoas que são legais. Caricatas encontra houve mu... muita história sinistra, histórias legais, engraçadas. E cada um conta a sua vida como foi a noite, né, anterior. Aí cada coisa Salvador, 37 anos, Bárbara Cristina, nasci de Salvador, tem oito anos, que sete anos que eu estou aqui, tenho muita vontade de voltar, mas ainda não tive condição de voltar, né? E eu, eu vim para cá porque eu fazia um trabalho lá em Salvador com a Associação Baiana de Cegos, de, de apresentar a cidade para os deficientes visuais que chegavam, e eu entrava no, nos bate papo para poder falar de Salvador e tal e nessa entrada de bate-papo, falar de Salvador, conhecer os deficientes de outros lugares, eu conheci o pai do Raul, que ele é deficiente visual também, e eu vim com ele para cá, sem conhecer ninguém, sem conhecer nada, mas eu vim, né? Aí fiquei com ele quatro anos aqui, depois separei dele, e eu fiquei um tempo desempregada, sem assim, passando muita dificuldade, eu fiquei trabalhando na Praça da Sé, eu vendia caneta lá, vendia mensagem. Aí foi porque eu conheci o pai da Helena, que ele é engraxate lá na Sé. Já com ele já vou fazer dois anos. E tô aqui nessa loucura de ocupação, né? Porque é uma loucura, é... tem que ter, assim, muito, muita força de vontade mesmo, para ficar assim. <síntese> Já. Já começando, já voltando. a gente vai virar a perna da Maria, da Helena. É. Eu nasci de seis meses e como eu tive que ficar no balão de oxigênio três meses, afetou minha, a retina dos meus dois olhos, queimou a retina. Aí eu fiquei sem a visão desde, desde três meses de nascida. Nessa ocupação aqui, vai fazer um ano que eu estou que eu aqui, nesse prédio. Mas já, foi, já, foi, já trabalhei na FLI, já morei na FLM. e agora estou aqui. Todo mundo aqui tem o maior carinho comigo. Claro, às, às vezes tem uns... Eu tenho as confusãozinhas de, que assim, para mim que sou deficiente, é, é mais difícil, assim, eu tenho, tenho que ir, é um, é, são dois banheiros para todo mundo, eu tenho que dar banho na neném, é, tem que pegar água, tem que ter água dentro de casa, então às vezes me estressa um pouco mais aí essa questão, como a Patrícia, que é a madrinha da Helena, ela tem banheiro no quarto dela, já me ajuda muito, porque eu já faço tudo lá no quarto dela, lá eu já dou banho na Helena, já... E aqui tem, ali tem uma vaga para o banheiro, tá cheia até de tranqueira ali. Aí meu marido vai tirar, que o gato faz cocô ali, aí tudo, meu marido vai tirar aquelas tranqueiras todas para gente montar nosso banheiro aqui. Mas por outro lado a gente fica meio com medo, porque a gente gastar para fazer tudo isso e depois ter que sair do prédio, né? Oi? É um documentário que eles estão fazendo sobre as pessoas que moram na rua e a gente está participando. Chama-se O Sujeito. Olha se está ligado o microfone. Está ligado. Usou. Olha, tá menininho. Eu fui o único filho da minha mãe que ela criou. O Adriano e o Rafael foram criados com a minha avó desde pequeno. A Renata também. Hoje ela é casada, ela mora no Maranhão. A Paola, a Paola que hoje é a Paola, né, que era o Rafael. Ele tá na Itália, é casado também, tem a vida dele. O Adriano, que é Sabrina. O Adriano mora em Campinas, perto da casa da minha avó. E eu sou ovelha desgarrada da família, meio estrobelhada, mas eu tô me consertando aos poucos. Ai, que lindo! chata Deixa eu, Fernando. Senta aqui. Eu falei pra ah. ela, eu falei para ela vir, pra eles se a dela. Quem? É? É. Eles. Ah! ah. É. É, eles podem filmar, né? Não, mas não é por isso, é porque vir para o coração do bolo dela. <risos> Toilet. Não. Mãe. Mãe. Vem. Esse aí é meu anjo de guarda é o Moisés. Ah. De repente, mas é. Tudo bem? Tudo, e você? Como é que você tá? Prazer. Prazer, de mesmo. novo. Oh. Às vezes eu tô brava aqui, ele faz... Não fique brava não, converse. Aí me dá fruta para neném. É, imagino de guarda. Eu tô enchendo o saco dele com o meu controle, na televisão. É, imagino de guarda, Moisés. Então eles vieram conversar com você? Estão aqui, estão aqui conversando comigo. Ah, que bom. Ela é uma guerreira, viu? E também é uma ótima profissional. <risos> então, é, é, é, eu não sabia, ela foi massagista, de quem você foi massagista? Na, trabalhei na TAM, trabalhei na teleperformance. A teleperformance é aqui na Lapa. Eu gosto de falar, né, Moisés? Tá certo. Você já cantou para eles aí que você canta? Não, mas já falei, já, já falei, não. mas não entendi. Não, eu vejo seu talento de música. Não, eu tô com Como a voz... Como uma... é aquela da Jamia que eu gosto? Como é que é? Eu preciso então, tanto de um milagre Transforma Remove a minha pele. pedra não Me chama pelo vai. nome Muda, Muda a minha história você Ressuscita precisa. os meus sonhos Transforma minha vida, me faz um milagre Me toca nessa hora, me chama para fora Ressuscita-me Passou a catequinha, 7 é um real, hein? A menu japonês, 6 por um real. São 6 pacotes, viu gente? É água mineira, É, cote de graça, 6 pacotes por um real. A menu japonês, uma delícia, 6 por um real. Aproveita, 6 é um real, hein? Amenui por um real, 6x1 é um real, olha que legal Amenui japonês, 6 é um real, é 6 por um real, mega promoção Só que tinha 30 mas... produções Olha o papel no seu papel já, caiu aí ó. É 6 é a paçoca? Passoca é 7, é, é mais barata ainda Os aminuim são 6 para quatro meu, amigão Vou pegar 7 Eu, eu, eu já, já passei por uma reintegração de posse. Eu morava na Roberto Simons, no prédio da FLM. Eu, com seis meses de grávida da Helena, a polícia tirou todo mundo. E, e aí a gente ficou sem tempo pra onde ir. Eles me abrigaram em outro prédio deles. Aí eu fiquei por um tempo, depois eu vim pra esse prédio daqui. Mas é, é uma situação que eu não... Muito complicada, que a gente perde muita coisa, perde muito móvel. Porque a prefeitura leva tudo com um galpão e quando a gente vai buscar normalmente nunca tem tá tudo da gente completo a gente tem o que a gente puder carregar de valor na mão é documento essas coisas a gente tem que carregar tá eu sou o Francisco de Sales tenho 46 anos. Trabalho aqui no viaduto já uns, na parte de uns 15 anos já. Eu Todo dia estou aqui trabalhando. E isso aí, daqui eu levo um sustento para a minha família. Eu trabalho no transporte e sou cobrador de ônibus. Hoje eu terminei 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. Fiquei 4 e 30 da manhã, parei 2 horas da tarde. Aí eu saio do, do coletivo e venho para cá, no viaduto do chá. Aí a gente chega aqui às quatro horas da tarde e vou até, no máximo, 8 horas da noite. Eu sempre gostei de trabalhar com essa mercadoria, que é doce, chocolate, chiclete. Nunca tentei outras mercadorias. É porque eu gosto mesmo, meu foco é essa mercadoria, são doces. Aqui na faixa, é uns.. Acho que eu calculo uns cem reais. Quando a fiz deixa trabalhar. Né? Isso, Ela tá contando aí Ela Ela sabe que eu tenho na atrás dela. Cheguei! Eu não enxergo no sonho. Porque eu nunca enxerguei, né? Você conversa com as pessoas, eu sou Eu pego nenhuma coisa que se, se eu estiver sonhando com alguma. Outro dia eu sonhei com. com uma barra de chocolate desse tamanho, né? Aí eu sei que alguém estava me dando, eu estava eu pegava assim, nossa, que chocolatão, gente. Eu, eu, eu adoro chocolate, né? Aí eu sempre. E meu pai, quando era criança, meu pai me deixou frustrada. Meu pai falou assim: que se eu passasse de ano, que ele ia mandar fazer uma estátua de chocolate do meu tamanho para mim. E até e nunca fez. E aí acho que eu, a gente, criança, né? A gente guarda isso. Não, eu posso falar, né? sério? Se você quiser cortar, você corta. Eu sonhei, eu sonhei com um monstro, com a cara dele assim, ó, pra dentro, assim. Aí, eu, isso era criança quando eu sonhei, eu não esqueço nunca desse sonho. Eu, eu tinha medo de dormir sozinha tal. Aí eu sonhei com um monstro, assim, com a cara assim, com um, só um osso, assim, isso aqui tudo. Aí eu falava, ai, como é seu nome, hein? Ele falava, eu sou a porra. E eu, até hoje, a assim, cara dele, só tinha osso, isso aqui. Aí quando eu parava, eu me disse, aquela porra é assim mesmo? Aí até hoje eu guardo essa cara comigo. Quando, quando passa monstro na televisão, bicho, aí eu penso que ele tem essa cara assim, desse sonho que eu, sonhei, que eu tive. É o quê? Então, tô tendo uma vida famosa que deu. Eu não sei mais o que é maloca. Bom, a história dele é bem interessante, né? Ele foi morador de rua muitos anos e o Zé do Couro. E ele falou que se um dia Deus abençoasse ele e acontecesse alguma coisa extraordinária que ele pudesse sair dessa rua da noite para o dia, aí ele falou que todos os dias ia trazer sopão um para o povo, fizesse chuva, sol, relâmpago, furacão, ele ia estar tá ali. E realmente ele faz isso, mesmo na chuva, no sol, se bem que ele chega no final do dia. Enfim, é, ele é conhecido pelo centro inteiro, todos do, do trecho que está há muito tempo é, no centro de São Paulo, conhece ah, e a sopa do Zé do couro todo mundo conhece. É, Conheci como a sopa de levanta de fundo, <risos> é muito forte, é um tempero nordestino muito forte, muito concentrado. Tem gente que está na ressaca da cachaça assaiada, tá muitas noites sem dormir, aí toma a sopa e sai passando a mão na testa, passando mal, é verdade. Eu já vi gente caindo duro para trás. De fraqueza, é verdade. Muito forte. Vocês vão ver a cor da sopa. Parece que tem um quilo de colorau dentro. Muito forte. O que tem na sopa? Arroz, macarrão. É, às vezes ele bate o feijão no liquidificador, dá pra perceber? Aí, é muito legume, um tempero muito forte. E ele põe, a, como é, é chamado por eles, a carne de prima, que é frango. Pedaços de frango cozido, é uma delícia, muito, muito gostoso. Bem devagar, a única comida que ele come devagar. A única comida que você come devagarinho. Gente, um casal estrangeiro, que lindo. Eles estão discutindo. Ai, querido. Amendoim, seis é um real, seis é um real. Olha que legal, olha que legal, hein? Olha, olha a manifestação. O que, que tem de bom, amigão? Dá o chá, tem o de Capi Santo? Dá só as coisas, você tá hoje, amigão. Hoje tá de mesmo. Tá aqui, ó. Gente, é super barato. 6 pacotes aminúríamos para um real. seis é um real, gente. Aproveita. Oi? Obrigado, Obrigado eu hein. Benção, é bom você... feriado pra você, amigão. Esse tá quente mesmo, hein? É, esse tá tá pelando, é hein? Filha, Gente, mega promoção: seis pacotes da menina por um real, hein? Paçoca, sete é um real, hein? Acho que a maioria do povão reconhece o nosso trabalho, entendeu? Agora acho que a minoria que não reconhece, então as pessoas é que ignoram, às vezes o pessoal olha assim, vê a mercadoria o preço bom, barato. Ah, essa mercadoria está vencida, ou, ou às vezes critica, ah, sai deve ter sido roubado. Mas às vezes não é nada disso, entendeu? Como eu procuro, eu ando, ando bastante. Às vezes eu chego aqui até mais tarde, porque eu ando bastante atrás de promoção. Porque eu pego numa promoção, vou trazer aqui no preço bom. Ah, todo dia é, eles vêm para pegar a gente. A gente, eu, principalmente, todo mundo, a gente queria uma, uma licença para a gente trabalhar, poder trabalhar na rua sossegado, entendeu? Para a gente trabalhar sem ter que correr assim, entendeu? O senhor já teve mercadoria apreendida, já? Várias vezes. Já até perdi a conta. Várias vezes já perdi. Mas a gente está na rua, a gente sabe, a gente que já tem muito tempo de rua, a gente sabe que a gente está para ganhar e para perder, né? A gente sabe que uma hora vai perder, mas a gente vem arriscando, né? Eu vejo como se, tipo assim, é, o turista da maloca, né? É, o turista da maloca, do trecho, porque eu não escolhi isso aqui pro resto da minha vida. Deus me livre. É só um... Vamos supor que eu tô por aqui, porque eu achei, não era isso, né? Mas eu achei um lugar para me refletir algumas das minhas ideias. Então é onde eu procuro me centralizar mais ainda no que eu quero. Mas é.. Eu tô arquivando tudo, eu tô organizando todo esse, esse arquivo. Está sendo interessante, estou aprendendo bastante coisa também. Pois é minha mãe falava assim, nossa, dos filhos que eu amo mais é o Sados, porque com 10 anos eu comecei a trabalhar e depois disso aí minha mãe tipo assim, não faltou mais nada em casa, entendeu? Não foi meus pais que incentivaram, se não, você vai trabalhar, porque aqui tá faltando isso, faltando Não, foi eu que determinei isso aí. Sabe qual é o meu sonho mesmo? Eu nunca falei pra ninguém, mas pra você eu vou falar. É juntar meus três filhos, porque assim, meu filho mais velho tá lá em Salvador. O Raul mora em Diadema com o pai, né? Juntar meus três filhos e ir para Salvador, ficar em Salvador com meus três filhos, é, é um sonho que eu tinha, que eu tenho.